Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos e o vídeo de hoje é um vídeo rápido para deixar vocês mais confortáveis ao trabalhar aqui na cidade de São Paulo, porque saiu uma liminar que impede que a prefeitura, os órgãos que fazem a fiscalização, eles exijam os, aquele tal de vistoria o CSVAP que acaba deixando muitas pessoas preocupadas ao trabalhar, indo para rodoviárias, aeroportos e tudo mais. Graças a Deus a Uber conseguiu uma liminar que consegue bloquear esse, essas, vamos dizer, inspeções ilegais. Às vezes o motorista nem sabia que estava irregular e os caras acabavam levando o carro, acabava de se fazer o cadastro no aplicativo ia lá rodar, não sabia nem que precisava de ir dessa vistoria do curso e acabava tendo o seu veículo apreendido e levando uma multa super cara de mais de 5 mil reais. É complicado. Então a Uber, ela conseguiu essa liminar para bloquear esse tipo de fiscalização que eu considero ilegal. Infelizmente, essa liminar só funciona para os motores que trabalham na Uber se você é motorista 99 cabify city e os outros aplicativos até o momento não tem uma eliminar, mas eu acredito que logo mais esses aplicativos vão correr atrás então pode ficar sossegado pode trabalhar aqui na cidade de são paulo tranquilo eu recentemente postei um vídeo falando pra você não trabalhar enquanto não correr atrás da vistoria correr atrás do curso quando o app mas eu vou deixar claro quando o app corra atrás viu ainda não tem uma eliminar que bloqueia isso mas a vistoria tá tranquilo não precisa correr mais atrás eu vou deixar Vou deixar o link dessa liminar que eu tenho aqui, ó, pra vocês darem uma consultadinha na descrição do vídeo, beleza? Esse é um vídeo rápido e objetivo só pra deixar esse aviso importante pra todos vocês que eu acabei de receber aqui no dia 5, às 10 horas da noite praticamente. E eu espero poder ter ajudado trazendo essa informação pra vocês, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!